Fala aí, guys! Traímos a pressa aqui de 17 ou seja, o mata-mata da -mata chips começa amanhã, que beleza! Vou fazer esse vídeo bem rápido para dar um... para sair antes dos jogos. Primeiramente, meus palpites são sempre no mata-mata, para frente. Eu acho que a fase de grupo é meio difícil de opinar. Também tem muitos jogos, e aí acertar o resultado é meio complicado. Vamos para o primeiro jogo, que é Borussia Dortmund e PSG Meu, eu acho véio, que apesar do PSG ter um time muito forte véio, Eu acho que o Borussia Dortmund vai passar É, eu sou, sou o rapaz da zebra Meu, eu estava, estava lá no, no torcendo quando quando aconteceu o pênalti lá do Manchester City, United então, meu, eu acho que provavelmente o primeiro jogo vai ser no Signal Dona Park, eu acho, não? não? é o nome do estádio? Tomara que seja Eu acho que o jogo vai ser, pelo menos, vai ser 1x0 Borussia Dortmund, naquele jogo bonito, legal, velho E eu acho que no jogo de volta do PSG, na casa do PSG, vai ser 2x2, vai Com aquela bela típica integrada PSG, sabe o que é, como é, né? Típica integrada PSG, velho Vai ser isso. Vamos pro próximo da minha lista, que aí eu botei os jogos por horário, agora vamos Atlético de Madrid e Liverpool. Esse daí não tem muita opinião não, é só Liverpool mesmo, perdão a uma gripe. Ah, meu, acho que o Liverpool vai meter na casa do, do Atlético 1x0, e aí vai chegar lá no estádio do Liverpool, vai ter aquela, aquele leve susto 1x0 do, do Atlético. E aí, o Livro vai ganhar de 3 a 1 na casa. Em casa. Tá, agora perdi o horário. Só marquei o horário desse. Ah, vamos pro Real Madrid e Manchester City. Meu, Real Madrid e Manchester City. E eu eu não gosto do Real Madrid. Por isso eu vou, vou palpitar contra. Mas o time do Manchester City é bem forte. Meu, eu nunca acho que o Real Madrid é bom pros mata-mata. Mas sempre ganhava time. Mas agora tá se Cristiano Ronaldo. Eu acho que não, não vai dar bom, não. Meu, eu acho que... Eu não sei o primeiro jogo vai ser na casa de quem. Ah, vai ser na casa do Real Madrid. Meu, eu acho que esse jogo na casa do Real Madrid vai ser 1x1. E na casa do Manchester City vai ser 1x0 Manchester City. Tomara que seja certo essa negócio aí. Vai, agora é a próxima Atalanta e Valencia Esse jogo eu não queria opinar muito Porque eu não tenho muita opinião construída sobre os times, velho Eu acho que os dois times são bons times Mas também eu vou saber desses times, velho Eu também não acompanho muito esses times aí Vamos lá, eu vou de... Valência tá melhor pra mim Valência Valencia, velho Mas também a Atalanta é boa Não, vou de Atalanta, velho Eu sou, sou bipolar, velho meu, vai começar jogando o Atalanta primeiro, velho Eu acho que na casa do Atalanta vai ser 2x2 Naquele joguinho bom de, de ver, assistir Mas ninguém vai assistir, quer ver? Todo mundo vai ignorar esse jogo E na casa do Valencia vai ser 1x0 Atalanta Aqueles gols nos últimos minutos, com certeza Ou no meio do jogo, tanto faz Vai, próximo da lista, Chelsea-Bayern de Munique Meu, esse daqui, velho Eu acho que o Chelsea é um time legal mas, tipo, acho que ninguém, ninguém supera a minha, minha paixão pelo guinabre Aí não tem nem como. Vou de Bayer de Munique. Na casa do Chelsea, que eu acho que foi o segundo grupo. Não tenho certeza. Eu acho que vai ser 2x1 um Bayer. E na volta da casa do Bayer vai ser 1x0 um Bayern. Não, vai ser 3x0 Bayern. 3x0 Bayer. Lyon e Juventus. Esse daqui eu vou, vou apostar numa leve leve convidada aquela aquela tropeçadinha da Juventus. Vai ser 1 a 0 Lyon na casa do Lyon. E a Juventus vai meter 3 a 0 na volta. Com aquele aquele leve chulo Cristiano Ronaldinho. Talvez. Tomar que seja certo. Tottenham e Leipzig. Eu acho que as pessoas vão apostar no Tottenham porque o Tottenham foi na final da Champions, mas eu acho que o Ajax que merecia aquela final da Champions. Por isso eu palpitei no Ajax no ano passado que ia passar. Mas aí é a bom piada, 3 gols do Lucas. Que foi, foi da hora. Mas então. Eu acho que o Leipzig vai passar, velho. Na casa do Tottenham provavelmente vai ser 2x0. 2x0 Leipzig. E na volta vai ser 2x2. É, 2x2. 2x2, a a tranquilo. Chegamos em Napoli e Barcelona. Napoli que sempre joga bem contra o Liverpool na fase de grupos. Mas aí a dazar da e acontece um monte de coisa. Eu queria que o RB Leipzig, não, o Red Bull Salzburg passasse, mas já que não passou a gente opina nesse jogo aqui, ó. Eu acho que a Napoli é um time muito bom, o Barcelona gosta de dar uma entregada para time italiano, mas como o Valverde saiu, vai. Eu acho que a gente devia, é muito claro para mim que o Napoli vai passar. Não, é isso. Mentira, o Barcelona vai passar. Meu, eu acho que na casa da Napoli vai ser mais ou menos, deixa eu, deixa eu dar um palpite aqui Eu não, não consigo palpitar pra time italiano, que é muito complicado geralmente time italiano Pra palpite Meu, o Napoli é um bom time, vai, acho que vai ser 1x1 um um na casa deles e na volta 3x1 3x1, 3x1 É, deu um bom resultado Tá certo Valeu a todos que assistiram, guys aí tranquilo, perdão a gripe aí, minha vai ficar meio ruim Perdão o tempo também Mas eu vou postar mais tarde esse tipo de coisa que Não é um vídeo muito comum no canal, já que o canal é de gameplay Mas independente disso, ele é meu então Eu posto muito conteúdo diversificado e divertido Vamos, vamos assistir o jogo aí E vamos ver se confirma confirmo meus palpites Valeu, guys!